Olá! Você já ouviu falar em sinônimos, não ouviu? Lembra o que são? Sinônimos são palavras de mesma classe gramatical que possuem significados idênticos ou muito próximos. Após e depois, por exemplo, são sinônimos, sinônimos idênticos. Mas felicidade e alegria são sinônimos, só que não são idênticos. Se eu estou feliz, posso até sentir alegria, mas quando estou alegre, não estou necessariamente feliz. A alegria é um sentimento mais passageiro. A felicidade é duradoura. Como morrer e falecer, por exemplo. Também são sinônimos, mas também não são sinônimos idênticos. Olha essa notícia publicada pelo jornal Zero Hora, no Rio Grande do Sul. A manchete diz o seguinte: moradora mais velha de Monte Belo do Sul morre aos 109 anos. E logo no primeiro parágrafo lemos que essa moradora faleceu no sábado morreu e faleceu. O que isso quer dizer, exatamente? Oh, ok, a moradora morreu, só que ela morreu de um jeito muito próprio, ela faleceu. Todo mundo vai morrer um dia, só que algumas pessoas vão falecer, ou seja, elas estarão tão velhinhas que o corpo simplesmente vai parar de funcionar. Essa é a diferença entre as palavras morrer e falecer. Elas são sinônimas, só que são imperfeitas. Mas, calma, não precisa sofrer, os sinônimos imperfeitos são assim mesmo. Você pode usar alegre ou feliz, morte ou falecimento, só precisa ficar atenta ou ficar atento à adequação da palavra escolhida na hora de usá-la. Olha este parágrafo de um texto escrito pelo jornalista Jonas Valente para a Agência Brasil. Máquinas inteligentes despontam como tecnologia-chave do futuro. Ao ter uma resposta em um mecanismo de busca, receber uma notícia em uma rede social, encontrar recomendações de vídeos em plataformas audiovisuais, interagir com sistemas de atendimento ao cliente ou até mesmo ter um pedido de empréstimo avaliado, em muitos casos nos deparamos com sistemas inteligentes. Este adjetivo está associado a uma tecnologia já estudada há décadas, mas que vem ganhando visibilidade e importância nos últimos anos, a inteligência artificial. Inteligente é uma palavra que tem muitos sinônimos. Inteligência pode ser sinônimo de engenhosidade, pode ser sinônimo de esperteza ou ainda de perspicácia. Agora, já imaginou um desses sinônimos nesse texto? Máquinas engenhosas sistemas espertos, perspicácia artificial. Percebe que as coisas não encaixam tão bem assim? Os sinônimos são uma ferramenta importante para organizarmos melhor nosso pensamento, construirmos textos mais elaborados, desenvolvermos nossas habilidades de comunicação. Só precisam ser bem utilizados. Em alguns momentos, vai fazer muita diferença pedir para o seu amigo ouvir ou escutar o que você quer contar para ele. Mas, quando sabemos que ouvir é o processo natural referente à audição e que acontece de uma forma alheia à nossa vontade, mas que escutar é uma ação que depende do nosso interesse em prestar atenção, aí talvez a gente saiba melhor em que momento usar uma ou outra palavra, certo? Olha, veja estes outros exemplos de sinônimos imperfeitos. Procure descobrir, se você já não souber, é claro, quais são as sutis diferenças entre eles. <risos> e aí, gostou da aula? Espero que sim! A língua portuguesa é fascinante. Quanto mais aprendemos sobre ela, mais competentes nos tornamos em nossa comunicação. E boa comunicação, você sabe, é um dos caminhos para o nosso crescimento pessoal e profissional, certo? Muito bem, ficamos por aqui. Lembre-se que cada palavra é única, mas que as palavras podem ter significados parecidos e, às vezes, podem substituir outras palavras em nossos discursos. O importante é que a gente saiba quando e como utilizar essa substituição. Certo? Um abraço e até mais!